Vídeo 1 um, Criar turma, participar turma. O primeiro passo para utilizar o Google Classroom ou o Google Sala de Aula é ter uma conta no Google. Você pode usar a conta que você usa no seu celular Android para baixar os aplicativos na Google Play, você pode usar a sua conta no YouTube ou você pode criar uma nova conta. O link para criação de contas estará no campo de informações desse vídeo e o processo de criação resume-se a completar os campos que aparecerão na página. Após criada a conta Google, criaremos a nossa turma. Para isso, entraremos no Google Classroom, o link vai estar tá aí no campo de informações, e clicaremos no sinal de mais, no canto superior direito. Abrirá um quadro com duas opções, Participar de Turma e Criar Turma. Não trataremos da opção Participar de Turma aqui, porque ela é mais dedicada aos alunos. Focaremos, então, na opção Criar Turma. Ao clicar em Criar Turma, aparecerão os termos de uso. Se você concordar com eles, aceite-os e assim poderemos prosseguir. Em seguida, aparecerá um novo quadro. Informe o nome da turma, sessão e assunto e clique em criar. Sua sala foi criada. Na parte superior da tela, clicando em sobre, você será direcionado a uma página onde os dados da sala poderão ser editados. Clicando ali nos três pontinhos logo à direita do nome da turma e em editar. Assim, você pode adicionar informações complementares. Ainda na aba sobre, no canto inferior esquerdo, clicando em adicionar professores, pode-se digitar o e-mail de um professor que queremos adicionar. O mesmo receberá um convite por e-mail que deverá aceitar. Clicando em alunos, na parte superior da página, iremos a um novo endereço. No canto superior esquerdo, haverá um quadro onde se lê código da turma, onde pode-se editar e copiar o código da turma. O código da turma será enviado por você para os alunos, por e-mail ou redes sociais. O código será inserido na aba participar turma, que, como dissemos, não abordaremos aqui.